Bom dia a todos. Eu peço desculpas pelo pelo atraso. Hoje está sendo um dia especialmente agitado, mas vamos ver se nós ganhamos aí um pouquinho do tempo que é, que eu não pude ainda dedicar a estar com vocês aqui. É, a ideia é compartilhar com vocês algumas informações é, factuais, é, substantivas, é, sobre é, o como se desenvolverá a, a cúpula, eh, como se estruturará eh, e um pouco eh, dos resultados que se podem esperar. Eh, e depois, como como mencionava o ministro João Alfredo, eh, tá à disposição, vou estar tá à disposição de vocês para eh, responder as perguntas que eu possa responder. Eh, então, como eh, é do conhecimento eh, público... A cúpula ocorrerá em 13 e 14 de novembro, é a 11ª cúpula do BRICS, e se dá sob o mote, que é o mote da própria presidência brasileira, crescimento econômico para um futuro inovador. Articula, portanto, obviamente, crescimento econômico e inovação. Temas, evidentemente, muito importantes para os cinco países que compõem o BRICS. Confirmaram a presença na cúpula a, os chefes de Estado ou de governo a, de todos os membros, o presidente Putin a, da Rússia, a, o primeiro-ministro Modi da Índia, o presidente Jinping da China e o presidente Cyril Ramaphosa da África do Sul. É, como também as senhoras e os senhores sabem, é a terceira vez que o Brasil cediu uma cúpula do BRICS, a primeira em 2010, em Brasília, a segunda em Fortaleza, em 2014, e esta aqui, em Brasília. É, a presidência brasileira, desde o seu início, é, definiu, é, como fazem de resto os demais é, membros do BRICS que ocupam a presidência do foro, é, definiu é, áreas prioritárias, é, que foram ciência, tecnologia e inovação, economia digital fomento do contato entre o conselho empresarial do BRICS e o NDB o novo banco de desenvolvimento e o combate o combate aos ilícitos transnacionais e ao terrorismo e houve também esforços muito importantes na área de cooperação em matéria em cooperação na área de saúde a cúpula de Brasília, como de resto as demais cúpulas, ou quase todas as cúpulas, são o ponto culminante de um processo, evidentemente, de eh, eh, cooperação, de construção eh, desses resultados eh, que derivam de toda de todo o processo de cooperação ao longo do ano, e eh, que cooperação é essa que se estrutura, evidentemente, em um sem número de reuniões, no caso da presidência brasileira, até o final de dezembro terão sido realizadas mais de 100 reuniões, 115 mais ou menos reuniões, o que demonstra a grande atividade da presidência brasileira ao longo de todo esse ano e, evidentemente, do engajamento, do envolvimento do Brasil e dos demais membros do foro. Uh, dessas mais de 100 reuniões, uh, houve um uh, encontro informal de líderes, uh, neste ano à margem uh, da Cúpula do g 20 em Osaka. É, como, como sabem, um encontro tradicional que acontece sempre, e esse ano não foi diferente, em junho. Uh, e 16 encontros em nível ministerial, alguns deles ainda por realizar-se uh, nos próximos dias. Uh, foram realizadas reuniões ministeriais uh, nas áreas de relações exteriores. Aqui eu recordo uh, a terceira reunião de chanceleres uh, dos países do BRICS, ocorrida no Rio de Janeiro, em julho. Uh, então, em relações exteriores, uh, finanças, uh, saúde, ciência, tecnologia e inovação, comunicações, meio ambiente agricultura, energia, cultura, trabalho e emprego, comércio e assuntos de segurança nacional. Todas as declarações adotadas nessas várias reuniões ministeriais que já tiveram lugar estão à disposição de todos, inclusive, evidentemente, da imprensa, no site da presidência brasileira do BRICS, é, imagino que todos já conheçam, mas uh, repito aqui o endereço, www.brix2019.itamaraty.gov.br. Uh, eu mencionei há pouco que a uh, presença brasileira, já no início uh, do ano, uh, definiu as áreas prioritárias, uh, mas também desde o início do ano, desde o início da presidência, foi definida se quiser uma atitude, e essa atitude, determinada pelo próprio Presidente da República, é de que toda a cooperação que se preparasse ao longo do ano e que, como eu disse, terá sua, seu ponto culminante na cúpula, tivesse a marca do pragmatismo, da praticidade, do, do, do, do propósito muito firme de chegar ao final do ano com resultados concretos, tanto quanto possível, perceptíveis pela sociedade como uh, úteis à própria sociedade nos vários campos da, dessa cooperação. Uh, e nós poderemos mencionar alguns exemplos uh, uh, ao longo da, dessa minha breve exposição e depois da nossa uh, uh, conversa, caso haja interesse por parte das senhoras e dos senhores. e uh, como se vai dar a cúpula, como se estrutura, e o que vai acontecer na cúpula dos dias 13 e 14. No dia 13, todos os líderes participarão da sessão de encerramento do Fórum Empresarial do BRICS, que é um evento organizado no Brasil pela CNI, Uh, e espera-se a participação de aproximadamente 500 empresários e empresárias dos cinco países. Uh, nessa cerimônia de encerramento, os líderes, uh, ou seja, os chefes de Estado e de governo, farão uh, breves uh, intervenções. Uh, e seguido deste, deste evento, uh, haverá um jantar de boas-vindas oferecido pelo presidente da República eh, no Palácio do Itamaraty. Eh, no dia 14, eh, transcorrerá, a, digamos, a, a cúpula em si, eh, com eh, duas sessões, eh, como de praxe uma fechada, eh, reservada, eh, a que, portanto, eh, não terão acesso, o, o, o, da qual não terão conhecimento específico o público em geral, inclusive a imprensa, repito, é a praxe no BRICS, e depois uma sessão aberta, esta sim, de conhecimento no seu teor, nas suas discussões, a todo, todo o público, inclusive a imprensa. Em ambos os casos, essas sessões se estruturam sob a forma de intervenções dos, dos líderes. A sessão aberta tem por tema cooperação intra-Brics. Ao final dessas sessões ocorrerá a adoção da Declaração de Brasília que, como de praxe, vai tratar de um, uma vasta, ampla gama de temas econômicos, políticos. Esse texto está ainda em negociação, como é também de praxe, nos dias que antecedem a cúpula, Haverá uma reunião de Sherpas, né, que são os altos funcionários responsáveis em cada eh, membro eh, pela condução eh, dos negócios eh, da cooperação eh, eh, BRICS. Eh, essa reunião acontecerá de 9 a 12 de novembro, eh, aqui em Brasília. Eh, então, como eu dizia, eh, depois. Oh, ao final dessas duas sessões, adota-se a declaração. Uh, ato contínuo, os líderes participam uh, do que também já é tradicional no BRICS, que é um diálogo uh, entre, uh, ou com dos líderes com as presidências uh, do Conselho Empresarial do BRICS e uh, do novo Banco de Desenvolvimento, uh, que terá em Brasília, nesses dias, tanto o seu presidente quanto os seus vice-presidentes. Nessa oportunidade, ou seja, nesse diálogo que é público, cada líder receberá das mãos do presidente da sessão nacional, da respectiva sessão nacional do cebrics do Conselho Empresarial BRICS, o relatório do Conselho das atividades realizadas ao longo do ano, Tipicamente, esses relatórios contêm recomendações do setor empresarial não é, aos seus líderes e ao BRICS, é, em vários aspectos, evidentemente de interesse do setor privado, é, e a cúpula se encerra com um almoço é, oferecido também pelo presidente da República, também no Itamaraty, em homenagem aos seus homólogos, aos seus pares. É, Durante a cúpula, como eu disse, ou seja, o esforço de cooperação ao longo do ano tem seu ponto culminante uh, na cúpula, e na cúpula é que se anunciam uh, uh, os resultados obtidos dessa, desse esforço de cooperação. Alguns desses resultados vão se dando ao longo do ano uh, e vão compondo esse grande, uh, essa grande cesta, não né? De, de resultados, de deliverables, em inglês, que é uma nomenclatura já mais ou menos consagrada, e outros são preparados e não anunciados, porque são, como eu disse, justamente anunciados na cúpula. Apenas para ilustrar um pouco o tipo de resultado, ou de setores em que se esperam uh, resultados, eu posso mencionar uh, na área econômica e comercial, uh, um memorando de entendimento que deve ser assinado, uh, não na cúpula, antes da cúpula, uh, entre uh, as agências de promoção de exportações e atração de investimentos, ou os congêneres, né? nem todos os países têm a mesma institucionalidade nessa matéria, Uh, nem todos têm agências, uh, mas entre os países, entre as agências dos países que têm esse tipo de, de arranjo institucional uh, e as suas congêneres nos países que não têm. Uh, em ciência, tecnologia e inovação é uma outra, ou ciência, tecnologia e inovação é uma outra área uh, em que a cooperação uh, intra-Brics é tradicionalmente muito intensa, muito uh, substantiva. Um, neste ano, uh, nós vamos fazer avançar essa cooperação que, como eu disse, já é bastante densa. Uh, um uh, elemento que eu posso destacar é uh, a criação, uh, em setembro, uh, agora uh, deste ano, uh, da rede de inovação do BRICS, que essencialmente busca uh, fortalecer os contatos entre os ambientes, e instituições, entidades, atores relevantes em matéria de inovação nos países do agrupamento. Exemplos desses atores ou entidades são parques tecnológicos, incubadoras e pesquisadores, normalmente vinculados a universidades, mas não exclusivamente. Um outro tema muito importante e que esteve, está entre as prioridades da presidência, como eu assinalei no início, é o combate à corrupção. Uh, e, uh, além de reuniões de especialistas que houve uh, também neste ano, uh, uh, prepara-se uh, o, o próximo passo de cooperação entre a BRICS nessa matéria, uh, que é um, uma compilação de política e legislação sobre o tratamento do tema nos vários países. Digo que eh, lança as bases para mais um passo nessa direção, porque eh, é a partir eh, desta compilação eh, que se podem eh, que se pode avançar em dois elementos muito importantes, em dois aspectos muito importantes, em duas modalidades muito importantes de cooperação, que são o intercâmbio de boas práticas, né? isso é, é muito comum, Uh, uh, em, em grupamentos como o BRICS, não só, uh, e que tem um valor importante, que é da aprendizagem mútua. né? Uh, e o segundo, evidentemente, aspecto muito importante que será facilitado a partir dessa compilação, é uh, a identificação de oportunidades específicas de cooperação, uh, em casos concretos. De novo, não de novo, mas para deixar claro, não se trata aqui da cooperação específica, em nenhum caso específico, mas eh, do avanço eh, nas bases de cooperação eh, nessa matéria. Eh, em contraterrorismo, que é um, também um tema de grande importância, eh, eh, também eh, houve um trabalho eh, importante esse ano, eh, eventos que foram realizados, eh, Uh, e uh, se avançou na uh, estruturação dessa cooperação em áreas temáticas, dentro do grande uh, tema de contraterrorismo, uh, uh, sob a forma de, da constituição de uh, cinco subgrupos, do grupo de trabalho uh, de combate ao terrorismo. Uh, em saúde, uh, uh, uma área também muito importante porque, além do seu valor próprio, intrínseco, ilustra, evidencia esse esforço da presença brasileira por determinação do presidente Bolsonaro, como eu dizia ao início, de que a presidência termine sendo o governo brasileiro e os demais governos capazes de demonstrar à sociedade a relevância concreta, específica, da cooperação entre os cinco países. Uh, a, a cooperação em matéria de saúde se concentrou esse ano em uh, tuberculose uh, uh, e na área de aleitamento humano, uh, naturalmente uh, como prevenção uh, de, de enfermidade. Uh, então, esse é, um, é apenas um, digamos, um, um pequeno uma pequena amostra uh, uh, dos resultados que foram e estão sendo e serão ainda até o final da presidência alcançados uh, na uh, na cooperação entre os países do BRICS, uh, e tudo isso será uh, referido, mencionado uh, na declaração uh, de líderes que vai ser adotada uh, no dia 14, como eu disse. Obrigado. Uh, esses são os elementos de informação principais que eu gostaria de compartilhar com as senhoras e com os senhores hoje. E, como disse ao início, estou à disposição para ouvir comentários e fazer e responder as perguntas que eu possa responder. Posso? Daniel, do Jornal Valor, embaixador. Obrigado pelos esclarecimentos. Três Pequenos esclarecimentos, eu sei que é difícil de se perder neles, mas se o senhor puder endereçar a todos. Se eu puder. É, primeiro, na questão de, de combate à corrupção, que o senhor mencionou, achei muito curioso, e eu imagino que a compilação de políticas de legislação não é um ponto de chegada longe disso. É, no que mais se pode evoluir, se já se falou de, por exemplo, tratados de extradição, alguma, algum convênio de cooperação na área de Ministério Público, etc., é, segundo eixo que eu queria lhe perguntar é do Banco dos Brics, é, se é, já há uma definição, se, se durante a cúpula já se pode chegar num candidato brasileiro que vai exercer, é, como sabemos, a presidência a partir do ano que vem, é, e se há algum mecanismo mais concreto de é, aumentar os, os financiamentos para o Brasil que, que não tem sido correspondente aos, aos aportes que nós já fizemos. É, e terceiro ponto, finalmente, eu me esqueci o nome exato do fórum estendido, ampliado, em que normalmente existe na cúpula dos Brics, mas aquele fórum em que o país sede da cúpula normalmente chama os países, os líderes da sua região, para otimizar contatos com as autoridades todas dos Brics. E nós não vamos realizar desta vez. O que explica a não realização? Obrigado. Respondo aos poucos ou juntamos? Eu prefiro aos poucos. Aos poucos? Isso. também tá bem. Obrigado. É, começando do final, Daniel, para o início, é, os digamos, o jargão que você é, não recorda, é, são dois que torna ainda mais difícil recordar do jargão, é, que são é, BRICS Plus é, e Outreach, do inglês, não é de, é, de se aproximar, de buscar... Uh, a, a diferença entre um e outro é que no outreach, normalmente, se convidam, ou em presidências anteriores se convidaram os países da região, como você mencionava, da região, naturalmente, do país que ocupa a presidência. E no BRICS+, Plus que foi uma iniciativa chinesa, entendo originalmente, que é uh, convidar um grupo de países que não, não, não, não estão na vizinhança uh, uh, do país que ocupa a sede, mas que aquela presidência específica entende são, entende, são atores interessantes, relevantes para as discussões uh, que acontecem no BRICS naquele ano. Uh, você corretamente uh, recordou que uh, o Brasil decidiu, neste ano, não realizar esses dois tipos de exercícios, e a razão uh, remonta ao que eu dizia no início da nossa, da nossa conversa, Uh, que é o fato de que uh, a presença brasileira pôs o foco uh, na, coopera na cooperação intra-BRICS e, uh, no, e no enfoque, na atitude, na perspectiva uh, muito pragmática, né, uh, de pôr todo o nosso esforço a serviço uh, de uma agenda uh, de cooperação interna uh, e uh, muito palpável, uh, uh, concreta. Não é que isso não possa ser naturalmente feito com outros países, mas, pela própria natureza e pela própria composição, esse esforço de cooperação entre a BRICS, muito pragmático, muito, em alguns casos, detalhado, evidentemente, supõe um processo de preparação ao longo de um ano que não pode se dar com países que não participam desse processo de preparação. Tipicamente, nos outros anos, esses exercícios... E, diferentemente do que acontece no G20, para quem acompanha o G20, diferentemente, esses países são convidados para uma cúpula, eles não participam do processo né, de cooperação, de estruturação, de avanço da cooperação que acontece ao longo do ano. Então, essa é a razão pela qual nós, não, nós resolvemos não fazer esse exercício esse ano. NDB, candidato brasileiro... Uh, para que todos estejam na mesma página, o Daniel se refere ao fato de que caberá ao Brasil escolher o presidente uh, do NDB, uh, o futuro, o próximo presidente do NDB, de acordo, ou, ou conforme acordo já uh, pré-estabelecido. Uh, e a resposta é não, não, não haverá nenhum tipo de uh, anúncio nessa matéria. Nós estamos algo distantes uh, do momento em que uh, haverá a substituição de presidências, de presidência da presidência do, do NDB uh, e o tema uh, será tratado no próprio banco né, antes de, uh, de que seja anunciado uh, uh, o candidato brasileiro. Uh, no que diz respeito à corrupção, você corretamente também diz, uh, uh, e, e acho que eu, eu tentei certamente também transmitir essa noção. Esse exercício, por exemplo, de compilação não é o, absolutamente o ponto de chegada, é um dos pontos intermediários uh, nessa nesse esforço e nesse nesse trajeto, nessa trajetória de cooperação nesse assunto uh, que o BRICS já, uh, digamos, uh, mantém, uh, uh, com com essas uh, duas finalidades que eu mencionava, ou seja, uh, facilitar o processo de uh, intercâmbio de experiências, né? conhecer como são práticas dos outros países e legislação. E há, uh, há sempre uma, se dizer de algum modo, uma polinização cruzada nesses exercícios. Né? Eu recordo aqui, por exemplo, uh, num, outro, num outro grupamento, que é uh, o, o G20, Uh, uh, e, e os que estiveram uh, presentes à conversa que nós tivemos antes da Cúpula de Osaka, eu mencionava isso, uh, também na área de combate à corrupção, uh, uh, que é, uh, muito concretamente, o Brasil se uh, valer do que das, das discussões, do trabalho que houve no G20 em matéria de proteção a denunciantes, para conformar a sua própria legislação hoje inexistente na área de proteção de denunciantes. Repito, não estou falando de BRICS, estou falando de G20, mas apenas estou dando o exemplo de como esse tipo de exercício de, de intercâmbio de, de experiências, de legislação, etc., pode ser útil. No que, respondendo concretamente à sua pergunta, se algum tipo de, digamos, de cooperação específica, matéria de extradição, cooperação entre ministérios públicos, está no radar do, do, do BRICS nesse momento. Não especificamente existem arranjos bilaterais, não é? ou pode haver arranjos bilaterais nessa matéria, de cooperação em área de cooperação judicial, mas no âmbito do BRICS, nesse momento, não há nenhum plano o que não impede, evidentemente, que seja a proposta de uma presidência futura. não é? Como sabemos todos, a Rússia ocupará a presidência do BRICS em 2020. Bom dia, embaixador. É Edgardo Loguercio, da agência chinesa Xinhua. Ah, embaixador, essa cúpula acontece num contexto internacional onde temos um grande debate que tem sido rolando já há um tempo entre, de um lado, a questão de protecionismo, unilateralismo, e, do outro, multilateralismo, abertura comercial, etc. Qual a sua apreciação de, da importância, do significado dessa cúpula nesse contexto? E também qual é o ponto de vista brasileiro com relação a esse debate? E a segunda questão é, a partir da experiência brasileira na presidência pro-tempore, é, quais, quais seriam do ponto de vista brasileiro as prioridades é, na continuidade da cooperação entre os BRICS quais são os pontos principais que se colocam para tratar no futuro obrigado obrigado tem toda a razão essa cúpula como as cúpulas de outros foros se dá num momento todo momento é particular, né? não há momento que não seja particular, mas num momento em que há grande preocupação com uma série de fenômenos, processos, um deles é de tensões comerciais entre Estados Unidos e China, por exemplo, tensões que, como resultado do esforço de ambos os países, China e Estados Unidos, um, um, parecem se encaminhar, nesse momento pelo menos, para algum tipo não é, de, de, de acordo, de arranjo. Não cabe a mim, evidentemente, falar disso, cabem, cabe a eles falar quanto a arranjos específicos, eu quero dizer, mas sim, cabe a nós, ao Brasil e qualquer membro da comunidade internacional... Uh, manifestar uh, a sua esperança, expectativa de que essas tensões sejam administradas e, uh, no tempo, uh, resolvidas, superadas. Não é? E a isso me referia uh, como resultado do trabalho, da, da, do esforço, uh, que entendo ambos, uh, ambos os países uh, colocam uh, nesse, nesse projeto. Uh, uh, e um outro, digamos, um outro elemento do cenário internacional em que ocorre a cúpula, esta e todas as demais que têm ocorrido, é um pouco nesse debate sobre multilateralismo, unilateralismo, multilateralismo, plurilateralismo, na OMC muito especialmente, arranjos universais ou arranjos parciais, num momento em que, não cabe aqui nos estendermos sobre isso, mas num momento em que... A comunidade internacional vê a necessidade, isso nas Nações Unidas, no OMC, nas relações regionais, vê a necessidade de ter, é, é, digamos, enfoques criativos, flexíveis para resolver problemas. Né? É, é, eu não vejo o um mundo casado com modalidades necessariamente, mas vejo o um mundo muito comprometido em resolver problemas pelos caminhos em que eles possam ser resolvidos. É, no caso do Brasil, especificamente, para responder seu, a sua, o segundo elemento da sua pergunta, o Brasil tem, tradicionalmente, mantém essa sua posição tradicional de não só o mais firme apego ao multilateralismo, mas o compromisso político em alimentar, em fortalecer, em permitir a viabilidade e a vitalidade do multilateralismo político, multilateral, e nós damos demonstrações diárias disso, seja apoiando processos de reforma, na MC por exemplo, seja atuando, muitas das vezes longe das câmeras e dos microfones, mas atuando diplomaticamente em vários foros, em que, é, com flexibilidade e com criatividade, encontrem-se soluções coletivas, comuns, multilaterais, tanto quanto possível, plurilaterais, para problemas do mundo de que nós participemos ou não. É, ou de problemas que nos afetem mais ou menos proximamente, mas sempre com esse esforço, nesse esforço de encontrar soluções, repito, é, é, negociadas né, é, para os problemas é, do mundo de modo que a posição brasileira é, é, é claríssima, é, em favor do multilateralismo, é, é, permanentemente em todos os, os foros. Isso não significa é, é, que nós, repito, é, é, vejamos é, é, situações, circunstâncias em que é, é, pode haver tentações, riscos, de não levar na devida conta o fundamental do sistema internacional, que é o respeito à soberania nacional. O sistema, o sistema internacional, ele funciona com base uh, no exercício uh, pleno da soberania dos Estados que compõem esse sistema. Uh, e, e, e é fundamental que isso seja assim, porque outra coisa não pode ser. Então, uh, para o uh, último elemento uh, da sua pergunta, futuro, que prioridades nós temos no que diz respeito à co cooperação futura uh, do BRICS, uh, nós, uh, na última reunião de Sherpas, da última reunião que haverá deste ano, uh, que vai acontecer aqui em Brasília uh, em 12 e 13 de dezembro, uh, nós ouviremos da presidência russa uh, as prioridades uh, russas para a sua presidência e uh, vamos examinar e reagir uh, uh, toda a presidência uh, no BRICS e fora do BRICS uh, tem uh, digamos o seu a sua característica a sua identidade a sua personalidade e há uh, como prática uma um, algum grau de deferência entre os outros né, em favor das prioridades da presidência que passa a ocupar do país que passa a ocupar a presidência. Então, nós vamos escutar com grande atenção, uh, deferência, uh, respeito às prioridades que a, que a Rússia sugira, propõe, reagiremos, como sempre reagiremos, os outros também reagirão. Uh, sem prejuízo disso, nós temos, uh, uh, nós e os demais, temos interesses, uh, prioridades, uh, uh, preferências, uh, Antes de falar de preferências ou prioridades específicas, nós certamente vamos, nós Brasil, na futura presidência uh, russa, vamos uh, uh, buscar uh, uh, que se mantenha essa atitude, esse enfoque que moldou uh, a nossa presidência, que guiou a nossa presidência uh, uh, de uh, pragmatismo, de uh, buscar resultados concretos, uh, uh, perceptíveis pela opinião pública e pela sociedade como úteis, não é? Como comunicando, como dialogando com os interesses seus uh, cotidianos, não é? Exemplo saúde, exemplo uh, é, ciência, tecnologia, e inovação, uh, comércio. Uh, então nós seguiremos, digamos, uh, trabalhando na direção que o BRIC, na, na direção de que o BRICS uh, mantenha o foco uh, ou tenha essa atitude, o uh, nele prevaleça esse enfoque um, e também manteremos o nosso esforço de que não se perca absolutamente a atenção ou não se reduza a atenção para a cooperação intra-Brics, ou seja, as, como como digamos o patrimônio de de de avanços de formas de cooperação nesses anos demonstra há uh, um bocado de espaços de cooperação uh, úteis, né, relevantes. Uh, há muito que os países do BRICS colocam sobre a mesa de utilidade para os demais. Né? Uh, e, nós não podemos, e nós não podemos perder absolutamente a, a, o foco nisso. Uh, em termos de uh, áreas específicas, né, de assuntos específicos, Uh, nós agora estamos iniciando o um processo de reflexão interna, à medida que a nossa presidência não é, uh, se aproxima da sua conclusão e uh, uma próxima presidência já uh, se avizinha, uh, nós estamos no processo de reflexão interna uh, de áreas temáticas uh, que, que uh, nós promoveremos na próxima presidência. Mas, certamente, as áreas de ciência, tecnologia e inovação, a área de saúde... A área de combate à corrupção são áreas que seguirão de grande interesse para o Brasil, por várias razões, entre elas, não menor, volto ao tema do início da, minha, da nossa conversa e que eu mencionava há pouco, a necessidade de identificar áreas de interesse eh, direto, palpável, concreto, específico das sociedades e entregar, tanto quanto nós possamos entregar nessas áreas. Não é? uh, e, e, e voltamos um pouco à sua pergunta dos, digamos, das, uh, uh, dos grandes uh, uh, fenômenos não é? uh, que marcam um momento internacional em que a cúpula uh, se realiza, essa e outras, uh, mas esse é um momento em que a vida pública em geral, os governos, os estados e também a política externa eh, precisam ser capazes de eh, eh, identificar eh, interesses, interesses claros das sociedades, eh, dialogar com esses interesses, entregar resultados vinculados a esses interesses, e ser capaz de comunicar que foi capaz de produzir esses resultados. Caberá à sociedade, evidentemente, avaliar os governos se é suficiente, se é insuficiente, se, foi exato, se nós ouvimos bem ou não, não é, as demandas da sociedade, mas o esforço é nosso e um esforço que nós estamos fazendo na presidência é, do BRICS e que nós, repito, vamos insistir que se mantenha é, nas demais presidências e isso, e esse era o meu, o meu argumento, e isso significa, entre outras coisas, priorizar certas áreas que sabidamente são do interesse eh, da, da sociedade, como eu dizia, saúde, ciência, tecnologia, Sim. e que se manterão. Mas esse exercício ainda está em curso aqui dentro. É, senhor, emba... senhor embaixador, André Espigariol, repórter do Vortex. É, com relação ao NDB, é, a gente está chegando em 2019 com o menor orçamento já destinado para essa rubrica desde 2015, praticamente zerado, até agora nada foi pago. E eu queria perguntar se o Brasil pretende pagar é, algo do que está previsto no orçamento ainda esse ano e qual que é a prioridade que está sendo atribuída para o NDB e quais são os resultados esperados. Essa é uma matéria de competência prioritária do Ministério da Economia, como você sabe, de grande interesse para o Itamaraty, porque o NDB ele é um instrumento financeiro uh, importante, mas ele não é só um instrumento financeiro. né? Uh, um, um, um dado uh, objetivo específico, uh, o pagamento da próxima etapa de integralização do banco é devido apenas no dia 3 de janeiro, os pagamentos são feitos não é, a cada 3 de janeiro, uh, portanto, nós estamos em dia com as nossas obrigações, uh, teremos, naturalmente, de cum, ou seja, a, a, a data em que... Uh, uh, será exigível uh, devida uh, a próxima parcela de integralização é essa que eu mencionei, portanto o Brasil não está inadimplente com o NDB uh, se nós pagaremos a próxima etapa de integralização do capital do banco uh, uh, certamente é o esforço que o Ministério da Economia está fazendo uh, repito, essa é uma uh, pergunta de competência prioritária primária perdão do Ministério da Economia Uh, e, e, e cabe a ele responder uh, primariamente a pergunta. Mas eu tenho certeza de que o esforço uh, uh, será feito, uh, uh, porque todos reconhecemos a importância do NDB como uma fonte adicional de financiamento de desenvolvimento sustentável uh, dos seus membros, do Brasil incluído. Uh, uh, a, a, e acho que talvez o Daniel tenha feito uma pergunta sobre isso, que eu talvez não tenha respondido plenamente, não, não tomei nota devida. De novo, é um tema de competência do Ministério da Economia, mas há plena consciência de que é um instrumento importante que deve ser utilizado no seu potencial máximo. Há circunstâncias de operação do banco, há circunstâncias, e por circunstâncias de operação do banco, eu me refiro a Uh, digamos, a necessidade uh, de um, garantias soberanas para né, certos investimentos, uh, a, a certos empréstimos, perdão, a circunstâncias nossas, brasileiras, fiscais, né, porque uh, uh, para oferecer essas garantias soberanas no que elas sejam, uh, uh, digamos, esperadas, é necessário espaço fiscal, Uh, e e o, o espaço fiscal uh, hoje está uh, né, uh, limitado. E há circunstâncias de, de, de operação do banco uh, uh, no Brasil. Uh, uh, o banco é um, uma instituição nova, uh, que não tem, ao contrário de outros bancos multilaterais de desenvolvimento, como, como o Banco Mundial, como o BID, não tem, uh, digamos, uma história de presença no mercado brasileiro e de busca ativa de negócios, né? como os outros têm, porque estão há tantos anos aqui. Então, isso também tem um impacto sobre o uso pelo Brasil é, dos recursos do, do banco. Nesse último aspecto, como os senhores sabem, as senhoras sabem, o banco hoje já tem uma presença, sob a forma de um, do início do de operações ou de presença de um do seu do seu escritório eh, com sede em São Paulo e um sub escritório uma subsede em Brasília eh, eh, e a expectativa é de que eh, à medida que essa presença se eh, consolide eh, esse elemento eh, de busca ativa de negócios no mercado brasileiro eh, eh, vai eh, avançar eh, e não há razões para supor que o NDB não chegará ao grau de conhecimento do mercado brasileiro, de atividade no mercado brasileiro, em busca de oportunidades de financiamento a que chegaram, por exemplo, o Banco Mundial e eh, BID. É, acho que eu respondi às suas perguntas. Obrigado. Bom dia, embaixador. Bom dia. Delis Ortiz, TV Globo. É, o senhor não mencionou em nenhum momento sobre Amazônia, clima, é, meio ambiente que são temas latentes no mundo inteiro e que, certamente, virão à tona quando se trata de negócios. E a segunda pergunta é se o Brasil chega para esse BRICS numa posição confortável em relação às reuniões anteriores, à medida em que tem sido cortejado mundo afora, por causa dos negócios, leilão, privatização há interesse em investimentos aqui e as reformas estruturais que estão sendo feitas. Obrigado. Quanto ao, ao primeiro tema, é, nós falávamos né, de processos, fenômenos, acontecimentos é, no sistema internacional, no mundo, na nossa região, é, e certamente é, esses temas estão presentes. Né? Uh, e compõem um, o universo em que uh, o pano de fundo, se quiser, contra o qual se dá, se dará a cúpula. Uh, como eu disse, o texto da declaração está em negociação ainda. Uh, e uh, hoje não é possível dizer que elementos constarão dele uh, referências a, a esses fenômenos, ou processos, acontecimentos, etc., entre os quais... É, é, o que nós vivemos relacionados à Amazônia, por exemplo, ou é, fenômenos naturais e políticos como aquecimento, como é, mudança do clima, etc. É, é, mas é uma possibilidade. Nós teremos de ver como vai se desenvolver o processo de negociação, como eu disse, começa ou, ou se completará, em princípio, na reunião de Sherpas que acontece de 9 a 12 de novembro aqui em Brasília. É, Quanto à, à, à segunda pergunta, se o Brasil, digamos, chega a essa cúpula confortável, sem dúvida, de vários pontos de vista, do ponto de vista interno do BRICS, digamos assim, nós chegamos à cúpula com uma presidência que eu espero não seja excesso de, de, de ou falta de, de imodéstia ou excesso de imodéstia, uma presidência que não só por seu mérito, mas por uh, uh, cooperação também dos demais uh, membros, evidentemente não há presidência que possa ter êxito sem a cooperação dos demais membros, que chegará à cúpula uh, uh, entregando uh, o que prometeu. Uh, uh, e o que essencialmente prometeu uh, foi, uh, como eu dizia, uh, resultados uh, que resultam, que, vale, resultados que derivam, de uma, de uma atitude de, de busca sistemática, disciplinada, por resultados. Nós entregaremos resultados e entregaremos resultados em áreas que, como eu dizia, a nós parece serem do interesse da sociedade dos cinco países. Uma, uma, uma presidência que, como eu dizia também no início, terá organizado até o final do ano mais de 100 reuniões Uh, 16 das quais em nível ministerial, uh, uma, uma presidência que uh, uh, contribuiu uh, para uh, o êxito da cooperação de países uh, que uh, uh, todos sabemos uh, têm uh, uh, visões comuns e visões também discrepantes uh, em alguns temas da, da agenda internacional. Uh, Uh, num ambiente, uh, às vezes, uh, desafiador, uh, do ponto de vista internacional. De modo que, uh, do ponto de vista estritamente do BRICS, eu acho que nós chegamos, uh, uh, de modo, quer dizer, muito confortáveis. Uh, uh, dos demais membros do BRICS, nós recolhemos sistematicamente, me parece genuíno, uma apreciação muito positiva do, do, do da presidência até esse momento das várias dos vários encontros que foram feitos que foram realizados eh, e do resultado desses encontros eh, chama atenção eh, para o fato de que eh, em todos esses encontros de mais alto nível a margem do BRICS em Osaka por exemplo reuniões de Chanceleres eh, no Rio de Janeiro em julho e em Nova York em setembro Uh, foram uh, adotadas declarações substantivas, uh, tratando de temas importantes, não se esquivando dos temas difíceis. Uh, alguns deles, por exemplo, você mencionou a mudança do clima, por exemplo. Uh, uh, então, eu acho que uh, é justo reconhecer que, até esse momento, uh, a presidência tem cumprido o que eh, indicou ser o seu objetivo no início do ano. Portanto, desse ponto de vista, chegamos, me parece, de modo muito confortável. Eh, do ponto de vista macroeconômico, você mencionou alguns elementos, reformas, eh, atratividade para investimentos, de investimentos, eh, também eh, de forma, eh, me parece, muito cômoda. Uh, embora, de novo, não seja a competência primária do Itamaraty, mas uh, todo o esforço de política macroeconômica uh, que vem sendo feito, uh, de reformas estruturais, macroeconômicas e reformas microeconômicas, uh, uh, uh, certamente uh, permitem antever, permitem, um, explicar o momento uh, de crescente uh, uh, entusiasmo pelas oportunidades de investimentos no Brasil, por crescente percepção de que a economia em 2019 vai crescer, a taxas menores do que as desejáveis, evidentemente, e que em 2020, ou para 2020, estão lançadas as bases, ou parte das bases que permitirão um crescimento sólido é, é, é, certamente muito mais significativo do que ocorreu nos últimos anos. É, é, como disse o ministro Paulo Guedes, nós sentimos já o bafo do, é, do crescimento, acho que foi essa expressão que ele usou, se não me falha a memória. É, mas, portanto, de todos os pontos de vista, chegamos de modo muito confortável. Bom dia, embaixador Samir Adguirre, da agência Bloomberg. Queria retomar um pouco essa questão política. A Venezuela não foi mencionada até aqui, apesar de ser um dos temas prioritários da política externa brasileira. Vai ter a reunião do Grupo de Lima agora, no final dessa semana. É, acontece que todos os demais membros do BRIC têm uma posição muito diferente da posição brasileira. Continuam reconhecendo Maduro como presidente legítimo. É, então, nesse sentido, queria saber se o Brasil, de alguma maneira, vai trazer esse assunto nas conversas, se o Brasil vai fazer mais um aceno, mais um esforço para tentar mudar a posição dos demais membros do BRIC. E, de maneira geral, eu sei que o senhor insistiu que a declaração final ainda está sendo preparada, redigida, mas que tipo de common ground político se pode achar com países que têm sintonias tão diferentes no âmbito político? Obrigado. Obrigado. Com relação à Venezuela... Não é segredo para ninguém, não é como você dizia que uh, uh, as posições variam uh, no, no universo dos membros do BRICS e não há nenhum problema com isso, ou seja, né, em nenhum uh, foro, agrupamento, conselho, colegiado, nacional ou internacional, né, uh, uh, há coincidência de necessariamente coincidências de ponto de vista, é um fato da vida... É absolutamente corriqueiro. Venezuela é um tema em que há diferenças de posições. Nós temos mantido, nós, Brasil, temos mantido, o buscado manter um diálogo permanente, respeitoso, sereno, com os demais membros do BRICS e outros países, não é, da comunidade internacional sobre Venezuela e sobre tantos outros temas. Venezuela é um tema especialmente importante para nós. Você dizia muito bem que é uma das prioridades da política externa uh, brasileira uh, e, uh, evidentemente, não podia faltar Venezuela desse esforço de diálogo bilateral e, por vezes, da conversa. Uh, entre o BRICS, entre os países do BRICS. Né? Uh, uh, isso aconteceu no Rio de Janeiro, esse, esse diálogo uh, franco, respeitoso, amistoso, cordial, uh, entre os, entre os uh, ministros, por exemplo, que se reuniram no Rio de Janeiro. Uh, na reunião de chanceleres, que era um, uma oportunidade, um, um evento próprio né? uh, para tratar desse tema político e outros, temas próprios de chancelarias. Uhum, uh, respondendo a sua pergunta quanto à declaração, o que é possível de ter de, não é, de, de, de, de, de comum em países que têm uh, uh, visões diferentes, um, uh, como eu acho que estou certo, na verdade, que demonstram as declarações anteriores, em presidências anteriores, e as declarações que nós já uh, emitimos, uh, adotamos neste ano, inclusive no mais alto nível chefe de Estado de governo, ou seja, dos líderes, Uh, e de chanceleres, uh, no caso, chanceleres duas vezes, ou seja, no Rio e em, em Nova York, uh, há uma amplíssima gama de temas em que os cinco países têm posições uh, comuns uh, ou próximas. Né? Uh, muitas das vezes, uh, uh, nós acabamos por uh, ter presentes uh, os pontos, uh, os aspectos, os temas em que há diferenças, mas há uma amplíssima, como eu dizia, gama de temas em que as posições são comuns. De outro modo, não seria possível ter declarações. Né? E declarações que, como eu disse, não são declarações vazias ou, ou, ou pouco substantivas. Né? É, se você tomar as declarações anteriores, e certamente acontecerá com Brasília, declarações que não são curtas propriamente, e nós trabalhamos para que elas sejam mais curta, o mais, o mais curtas possível, possível é, é, são declarações de fôlego. Né? Uh, e, e muitas das vezes descendo a muitas, alguns dos parágrafos, né, são, de, são, são declarações de princípios ou de posições genéricas, uh, onde, em princípio, é mais fácil encontrar posições comuns, né, uh, mas em, na sua grande maioria são parágrafos um bocado detalhados. Você pode até, uh, nós até podemos ser criticados às vezes uh, por serem parágrafos excessivamente detalhados, excessivamente técnicos em declarações, de chefes de Estado de governo. Isso, isso não acontece apenas no BRICS, acontece em todos os foros, repito, me vem à mente o G20, que, como vocês sabem, também é um é um, é um grupo em que eu sou o Sherpa. Né? Então, a própria, digamos, a própria, as próprias declarações são de, se você quiser, prova material de que há um, há um, há um conjunto muito amplo de temas em que nós temos temos a possibilidade de uh, ter posições comuns. Uh, uh, e, embora, como eu disse, a declaração esteja em negociação, certamente a declaração cobrirá uh, temas uh, políticos e econômicos, alguns deles difíceis, delicados, sensíveis. Uh, uh, chama a atenção também uh, num conjunto de temas muito delicado e em que há diferenças de posições uh, e onde no, em onde e no qual nós... Uh, nesta presidência já fomos capazes de eh, adotar uma declaração muito substantiva, foi a declaração eh, dos altos funcionários responsáveis por assuntos de Oriente Médio e África do Norte, eh, em julho, se não me falha a memória, eh, resultante de uma reunião ocorrida aqui no Palácio do Itamaraty. Eh, então, de novo, eh, não há dúvida de que há diferenças, Venezuela é um tema que você mencionava, Uh, mas há também um espaço muito grande de, de, de convergência, né? refletidas, refletida uh, nas várias declarações temáticas, como essa que eu mencionava, nas várias nas declarações gerais, ou mais amplas, de temática mais ampla, mais completa, como são as declarações dos líderes uh, em Osaka foi assim, inclusive, inclusive uh, no tema uh, uh, que uh, o colega Shiroua mencionava Desse debate sobre multilateralismo, unilateralismo. Ou seja, o BRICS não se furtou a falar sobre o assunto nos termos que cabia falar naquele momento, naquele nível, que era de chefes de Estado e de governo, e que pouco se furtará a falar aqui em Brasília via declaração. Bom dia antes da agência Reuters. Analistas dizem que, no mundo atual, o BRICS perdeu importância como grupo econômico de economias emergentes e virou mais um grupo geopolítico, que a sua importância seria mais geopolítica hoje que econômica. Tem algo de certo nisso? O, o, o BRICS um, sempre foi as duas coisas. Primeiro, vocês conhecem a história um pouco uh, do BRICS, surge como um acrônimo criado por um investidor, olhando né, o desempenho das economias de quatro países, dos, que hoje, dos cinco que hoje uh, compõem o BRICS, uh, uh, e na sua transformação, se quiser, né, uh, em um agrupamento de Estados soberanos, Uh, essa, essa, esse elemento, essa vertente econômica, evidentemente foi uh, considerada, mas também no seu momento, na sua formação, também a vertente geopolítica. Né? Portanto, é uma, é uma, é um, são duas características que estiveram desde o, o, o seu momento original uh, e que uh, perduram, uh, perseveram, uh, persistem, perdão, uh, a ênfase numa e noutra vertente variará segundo o momento, variará segundo a presidência, muito em função também das circunstâncias daquele momento. Não não creio absolutamente que o BRICS tenha perdido importância econômica por várias razões. A China a segunda maior economia do mundo, a Índia uma economia que tem a importância que tem o desempenho, tem tido o desempenho que tem tido nos últimos anos e que nada indica deixará de ter. O Brasil, que, que tem a importância econômica que tem e que, embora tenha passado por momentos de recessão profunda, como nós sabemos, e que tem tido um crescimento menor do que o desejava, como também nós já mencionamos, não só, repito, tem a importância que tem, e que não perdeu absolutamente, é, mas que também, como dizíamos há pouco, é, é, é, é, não só tem tudo para voltar a crescer, é, não a taxa chinesa dos anos 90, talvez, a dois dígitos, é, seria irrazoável né, supor que fosse assim, mas que certamente retomará a trajetória de crescimento, é, e o governo vem trabalhando para que seja uma trajetória de crescimento sustentado, né, é, que não que não uh, se limite a, a momentos de superciclos de, de, de, de preços de commodities, etc., mas, ao contrário, que seja um crescimento sustentado. Um, uh, portanto, não não, não, não não vejo como um grupo que reúne a segunda maior economia do mundo, uma economia que hoje talvez seja a economia que mais cresça no mundo, eu não tenho os dados aqui, vocês me corrigirão se eu estiver errado, mas que certamente estará entre, estará entre as economias que mais crescem, 6%, 7% ao ano, Uh, segundo, evidentemente, variando de, cada, de ano para ano, uh, que tem a economia brasileira, que tem a importância global que tem, uh, África do Sul, que é, uh, e rivaliza com a economia nigeriana, a maior economia da África, uh, portanto, não vejo como esse grupo possa uh, perder, ou uh, uh, tenha perdido uh, relevância econômica não é, uh, no, plano, no plano global. O embaixador Eliano Oliveira, do Globo, tudo bom? Bem. Eu tenho algumas questões. É, uma é... e vai é, é possível a gente esperar do Brasil fazer um esforço, como o senhor falou, conversar com os líderes ou os sherpas, não importa, sobre a Venezuela, uma conversa paralela? É, justamente até por essa questão dos pensamentos diferentes, porque sempre que houve oportunidade... O próprio Jean Celer falava, não, vamos conversar com a Rússia, com a China, vamos explicar. Queria saber se existe possibilidade de uma conversa paralela. É... O senhor falou em resultados concretos, perceptíveis para a sociedade. O senhor poderia, é no caso do BRICS, né, Eu poderia citar alguns exemplos. É... Eu Estou olhando aqui que os chefes de Estado eles chegam no dia 12... E aí, no dia 13, eles vão no encerramento do, do seminário lá empresarial. No fim do dia, o que, é que esse povo vai fazer aqui? Existe a possibilidade, talvez, de encontros bilaterais com o presidente? É... E, por fim, eu queria saber sobre o formato então da reunião do BRICS. Seria o quê? Apenas uma declaração, que se, que se pensa uma declaração conjunta? No fim, Ou existe alguma coisa sendo preparada, alguma moção? Alguma coisa... Paralelo, obrigado. Obrigado. Sobre a possibilidade de conversas paralelas uh, sobre Venezuela, uh, sim, uh, existe a possibilidade de conversa paralela sobre tudo e mais um pouco. Uh, uh, então, uh, repito, o nosso o nosso interesse uh, de dialogar com com os países, outros países do BRICS e de outros países sobre Venezuela é permanente. E, e, e você corretamente apontou um, o que tem sido uma tônica do esforço do chanceler, que é de explicar. Não é? Uh, nós temos dito repetidamente que, uh, o chanceler tem dito repetidamente que o Brasil ouve com grande atenção, uh, consideração, deferência, uh, a opinião uh, dos nossos parceiros, amigos, sobre as suas situações, respectivas situações regionais, não é? Uh, e espera a mesma uh, atitude, a mesma... Uh, uh, dos demais. Uh, uh, com todo respeito à, à, à posição de qualquer país e a compreensão, a qualidade da compreensão uh, por parte de qualquer país do que acontece na Venezuela, uh, nós somos vizinhos né, uh, da Venezuela, uh, nós uh, uh, enfrentamos uh, as consequências muito práticas... Né, Uh, uh, do que acontece hoje na Venezuela, de diversas formas, muito especialmente uh, sobre a forma de influxos migratórios uh, uh, na região, uh, dizer, para o Brasil, muito especialmente uh, para Roraima, como todos sabemos. Uh, uh, então, uh, nós, sem nenhuma arrogância, uh, né, uh, acreditamos, sim, firmemente, que uh, a, a, a avaliação que o Brasil faz da situação na de Venezuela deve ser ouvida com grande atenção por parte dos demais membros do BRICS, como, repito, de outros países quaisquer, especialmente aqueles que estão fora da região, né, e que não têm o conhecimento, digamos, o, o testemunho próprio, né, a vivência própria da situação que é a que se vive na, na Venezuela. Quanto a exemplos, portanto, sim, é perfeitamente possível que haja uh, conversa paralela sobre Venezuela e, repito, sobre uh, vários outros temas de interesse comum. Uh, uh, exemplos perceptíveis, uh, o que mais me uh, pessoalmente uh, me agrada de exemplos perceptíveis uh, do esforço de cooperação que nós temos feito esse ano, em vários casos, construindo sobre a base de avanços e esforços feitos em anos anteriores, em outras presidências, é na área de saúde. Não é? Eu mencionei tuberculose, e concretamente, o que no que nós estamos concentrados, focalizados nesse momento, é em pesquisa de medicamentos e métodos diagnósticos de tuberculose. Uh, os cinco países do BRICS correspondem, se eu não estou enganado, a 45%, 50%, metade dos casos de tuberculose no mundo, pelo próprio tamanho das suas respectivas populações. Não é? uh, e, infelizmente, uh, pelo fato de que uh, não conseguimos ainda vencer não é? uh, esse, esse desafio. Uh, então, uh, uh, se nós avançarmos nessas duas linhas de trabalho é, é, pesquisa de é, medicamentos e método diagnóstico e introdução, que é uma outra linha, introdução de medicamentos é, desenvolvidos nos cinco países, ou em um dos cinco países, é, é, nos respectivos sistemas de saúde para tratamento é, é, de doentes de tuberculose, é, é, é palpabilíssimo, praticíssimo, é, não posso ver que não possa ser de interesse da sociedade, né? É, então, ou seja, o, o cidadão brasileiro que, é, buscando o SUS, encontre lá um novo medicamento, um novo método diagnóstico desenvolvido, por exemplo, na Índia ou desenvolvimento na China né, e posto à a seu, a seu, a sua disposição, é, é, é um é imensamente, é, de imenso valor. É, um outro exemplo que me agrada muito pessoalmente, eu mencionei rapidamente, é, é de aleitamento humano, bancos de leite humano que pode parecer uma coisa menor, muito distante da mais alta não é, geopolítica e de para onde vai o mundo, etc., tudo muito importante, mas para, de novo, as populações, sobretudo aquelas não é, menos privilegiadas, digamos assim, poder contar com... Sistemas de uh, uh, bancos de leite humano, que no Brasil é uma experiência muito bem sucedida, uh, como eu aprendi ao longo dessa presidência, uh, em outros países uh, não tanto. Né? Uh, e uh, uh, em alguns países que já tiveram, por exemplo, grandes sistemas de, de, de bancos, redes né, de bancos de leite humano, uh, hoje já não tem, ou que precisam desenvolver, melhorar, etc., uh, e uma das, digamos dos, dos, dos resultados será o estabelecimento de uma rede de bancos uh, de leite humano uh, entre os vários países do BRICS, e, e muito concentrados na troca de experiências. né Coisas que deram certo, coisas que deram errado, às vezes as, as circunstâncias são similares, embora as distâncias sejam o que sejam, as experiências históricas sejam o que são, a, a, digamos o modo de, de, de, de, de configuração das sociedades possa variar muito. Uh, mas uh, creiam, acreditem ou não Muitas das vezes, a despeito de todas essas diferenças Há, há experiências que são similares que podem ser uh, utilizadas Com adaptações, evidentemente, mas que possam, podem ser utilizadas Então são exemplos uh, uh, de, de cooperação muito prática E repito que a mim agradam me, uh, pessoalmente Quanto ao programa paralelo uh, uh, No que diz respeito especificamente ao BRICS a programação é a que eu uh, descrevi uh, no início ou em algum momento da, uh, da nossa conversa, uh, mas sim, haverá uh, encontros uh, bilaterais uh, entre o Presidente da República uh, e os seus homólogos de todos os países, ou pelo menos está previsto que ocorra, uh, em 13 e 14. Não é de competência minha. Um, esses acordos bilaterais, portanto, se vocês fizerem perguntas, eu não vou poder responder, a não ser uh, dizer que sim, haverá uh, nessas datas. Uh, portanto, eles não vão ficar sem o que fazer, eles terão um bocado de trabalho aqui. <risos> no formato, formato, ah, sim, perdão. É, e, e, digamos, a, a, a expressão uh, desses resultados todos e da própria cúpula será apenas, e não é pouco, dar um bocado de trabalho de negociar a declaração que vai ser adotada no dia 14, como eu disse. Embaixador, boa tarde. Eduardo David, da agência F. Quando o BRIC nasceu há 10 anos, ainda sem a sua África dos Sumas, eh, foi visto não só como um foro econômico, mas também como um foro que podia ser politicamente uma alternativa, uma posição contrária a certos interesses, por exemplo, Estados Unidos. Eh, as posições se mantiveram mais ou menos coincidentes até praticamente agora. É, agora o Brasil tem uma mudança grande no seu relacionamento com os Estados Unidos e no seu posicionamento no mundo, né, na política externa, é bastante diferente das outros Um pouco retomando o que falava o sobre a Venezuela, o Anthony sobre essa importância econômica que, sem dúvida, ainda tem. A importância política dos BRICS agora, com um bloco, eh, não digamos ideológico, mas de coincidências, em uma forma de ver o mundo, eh, permanece ou isso já começa a mudar um pouco? Uhum. Obrigado. Obrigado. Obrigado. É, como eu disse, a, a, a, o BRICS, desde a sua origem, né, tem essas duas vertentes uh, muito claras. Como eu disse também, uh, a ênfase nessas vertentes variou ao longo do tempo né? e responde, essas variações respondem legitimamente a circunstâncias né? e a, digamos, desdobramentos, desenvolvimentos no plano interno dos vários países. Um, um exemplo de variação uh, de segundas circunstâncias internacionais é, uh, e, e pensado justamente dessa perspectiva do BRICS como uma plataforma, né, uh, uh, esses países atuaram de modo muito coeso e intenso uh, no Banco Mundial no, uh, e no Fundo Monetário Internacional para fazer avançar as reformas não é, uh, que aumentaram o peso relativo dos países emergentes, das economias emergentes. Uh, nesses dois, uh, nessas duas instituições financeiras internacionais. Uh, continua uh, um, um esforço, uma cooperação uma, uh, uh, nesse, nesse, nessa matéria, mas os próprios momentos nessas instituições financeiras internacionais é hoje diferente do que era em 2007, 2008, 2009, 2010. Né? Portanto, as variações são, são da natureza uh, uh, da coisa. Uh, se a, a importância política do BRICS uh, ela ela permanece até mesmo porque um pouco uh, em paralelo o, o, o, o uh, a exemplo do que eu dizia da, da manutenção da da, da da persistência da sua importância econômica são cinco países politicamente muito importantes no mundo né? dois membros do Conselho de Segurança na Rússia e China uh, uh, Brasil, Índia e África do Sul, uh, países uh, cruciais nas suas respectivas regiões. Uh, Brasil e Índia, uh, aspirantes a membros permanentes do Conselho de Segurança. Uh, África do Sul, uh, aspirante a que a África tenha um assento permanente no Conselho de Segurança. Uh, países, todos eles, uh, capazes de influenciar... Uh, uh, processos internacionais, negociações internacionais, uh, respeitadas as variações de temas. Né? Uh, uh, então, a, a importância a, a política uh, dos países do BRICS e, e, portanto, do grupo se mantém uh, inalterada. Uh, as, uh, como nós já falamos, a uh, uh, uh, Divergências, diferenças, uh, matizes ou não, diferenças mais fundamentais, menos fundamentais, diferenças de matizes ou não, são um fato da vida da realidade internacional uh, e que não deve causar nenhum tipo de espécie a ninguém. E que e não só são normais, como elas variam ao longo do tempo, uh, por essas circunstâncias que eu mencionava, seja dinâmicas internas, seja dinâmicas externas. Uh, Uh, o que uh, uh, é permanente é, uh, e, e, e, e, e quando eu digo permanente, atual, uh, inclusive no Brasil, é a disposição uh, de dialogar permanentemente, é a, de, a disposição de uh, pôr sobre a mesa a agenda internacional uh, como ela se apresenta num dado momento, uh, de uh, cooperar onde houver uh, convergências de entender uh, divergências que possa haver, ou é, seja, tudo de forma muito profissional, madura. Né? Ou seja, onde há convergências, nós atuamos de acordo com essas convergências, onde não há essas convergências, nós conversamos sobre divergências, buscamos entender as divergências, né? uh, e uh, uh, no entendimento de que, se e quando essas divergências deixarem de existir, se transformarem em convergências, é? Uh, uh, cooperaremos no estrito, na estrita medida de interesse dos países que compõem o BRICS, de modo que não, não vejo aí dificuldade ou diferença fundamental com relação ao que acontecia no passado. Embaixador Felipe Frazão, do Estadão, bom dia. Bom dia. Boa tarde, Quase. Olha, eu Se é tenho... boa tarde, é porque vocês estão me segurando um bocado aqui <risos> Mas Mas é, são duas questões, é, rapidamente. O senhor falou muito sobre a cooperação intra brics que essa é uma prioridade brasileira, só que já vem se discutindo há algum tempo no âmbito do NDB a expansão da participação de outros países. Queria saber se hoje dá para dizer quando isso poderia acontecer, se há uma perspectiva nesse sentido e que países, e também se essa conjuntura política aqui da América Latina, de, se pode se dizer de vitórias de governos de esquerda, que são antagônicos à posição brasileira, como na Argentina, na Bolívia, a própria permanência do Maduro no poder, é, se isso influenciou, de alguma maneira, a não realização do BRICS Plus e do Outreach. Obrigado. Obrigado. Um, meu comentário sobre o horário era só uma brincadeira, naturalmente. Estou à disposição de vocês. Não a tarde inteira, mas <risos> pelo menos até às 13h. <risos> um, um, Sobre, então, sobre a expansão do, da, da, né, digamos, do, do número de membros uh, do NDB. Um, é um processo que uh, segue o seu curso, uh, segundo uh, previsto, uh, uh, ele segue o seu curso, sobretudo, uh, na, nas modalidades e segundo a governança do banco, como vocês sabem, o banco tem um conselho de diretores e um conselho de governadores, e ambas as instâncias dialogam permanentemente e dão instruções, quando é o caso, à administração do banco, né, o que chama management do banco, que é a quem cabe fazer o trabalho técnico. Há é um trabalho técnico extenso, Importante, que já foi feito e que continua sendo feito, eh, preparatório a uma decisão eh, dos membros de iniciar eh, negociações, contatos com potenciais eh, interessados não é? em, em se juntar a, ao banco, eh, e se juntar ao banco nos termos que estipulados, seja no, no, no, no, no acordo constitutivo do banco seja depois nos vários documentos adotados por essa por esse mecanismo de governança, muito especialmente o Conselho de Governadores. Um, onde nós estamos nesse processo? Um, uh, avançam uh, os... avança a preparação dos documentos necessários um, uh, para uh, que se inicie esse processo efetivo de consultas. Então, um, está ainda eh, em eh, negociação eh, é objeto ainda de tratativas de conversas eh, muito especialmente no, no que nós chamamos na trilha financeira eh, do BRICS eh, que em todos os países e o Brasil não é exceção eh, é liderado pelo Ministério da Economia Finanças Fazenda segundo a denominação de cada cada país eh, eh, eh, esse, esse o avanço, digamos, a condução e o avanço desse processo. Uh, uh, nós teremos de ver uh, se uh, a Cúpula de Brasília poderá ou não marcar um passo uh, desse processo, uh, que não é um processo simples, uh, é, do ponto de vista regulatório, digamos assim, não é do ponto de vista de todos os documentos que o management precisa preparar para embasar, do ponto de vista técnico, financeiro, a decisão dos governadores, do banco, que são os ministros, no caso no caso brasileiro, o governador no banco é o ministro Paulo Guedes. E, digamos, a é um processo tecnicamente complexo, mas absolutamente fundamental, Uh, e há também um elemento político, é? ou seja, uh, embora o Brasil tenha insistido e siga insistindo uh, e não há diferença com relação aos demais uh, membros uh, do NDB nessa matéria, que essa decisão deve ser tecnicamente sólida, não é? nós estamos falando de uma instituição financeira internacional, não estamos falando de, é? de alguma instituição que possa prescindir, de fundamentos financeiros muito sólidos, inclusive no seu processo de expansão, não só no seu regular funcionamento de concessão de empréstimos, análise de risco, mas também no seu processo de, de, de expansão. Então, sem prejuízo disso, é um, é, um, é um processo que tem um elemento também político, e, e não há por que negar, porque porque uh, o NDB, como aliás os demais bancos multilaterais no momento, são bancos intergovernamentais. Portanto, uh, uh, é da natureza né, do, do uh, dessa, desse tipo de instituição que haja considerações políticas a levar em conta. Uh, o que não significa absolutamente – isso é importante – que as decisões do banco não serão tecnicamente sólidas, financeiramente uh, uh, adequadas. Né? Uh, e é, e é nesse, digamos, nesse binômio, é, e é com esse binômio que nós trabalhamos e, e, e entendo que também trabalham os demais, demais membros. É, certamente, em Brasília, não se anunciarão países é, é, que poderão ser, é, vir a ser membros é, do, do NDB. É, mas, como eu disse, está eh, estão em discussão, ou está em discussão, eh, eventual eh, passo importante nessa direção, na direção da expansão do banco. Desculpe, só a segunda pergunta, se ah, essa conjuntura da América ah, Latina, sim. dos é governos não. que têm uma posição antagônica ao Brasil, se o senhor puder comentar como influenciou ou não, sim, a sim, sim, é, não. Como eu disse, a decisão ela foi essencialmente motivada por essa, uh, por o que eu respondi, já não me lembro, confesso a que colega, uh, essencialmente motivada pelo, uh, pela, pela, pela marca, se você quiser, dessa presidência de concentrar a atenção na cooperação intra-Brics e numa agenda, como eu já disse várias vezes, uma agenda muito prática. Ambas as coisas. É, um, requerem um, um, um grau de preparação e um grau de uh, esforço uh, que uh, sugere, que recomenda, o que sugeriu, que recomendou uh, uh, que o esforço estivesse, uh, repito, concentrado entre os cinco e não, não uh, para além dos cinco, uh, de fora da, seja da nossa região, seja de outras regiões. Esse, essa foi a preocupação fundamental na, nessa decisão. É, embaixador, boa tarde. Matheus Rodrigues, da TV Globo. São duas perguntas que eu acho que dialogam com um pouco do que já foi dito. É, a gente, os senhores falaram bastante sobre a questão da Venezuela, mas os outros países do BRICS também enfrentam é, questões ou domésticas ou de vizinhança bastante sensíveis. Né? A questão da Caximira na Índia, a questão de Hong Kong na China, essa nova posição geopolítica da Rússia de, no Oriente Médio, a questão nuclear, enfim. É, com essa multiplicidade de temas domésticos e de vizinhança, Há, de fato, uma chance de que isso seja tematizado na declaração, a exemplo da Venezuela, ou tudo isso torna o caldo, vamos dizer assim, complexo demais para entrar na declaração? Isso pode acabar até enfraquecendo o teor da declaração, por serem muitos temas a se tratar de uma maneira indireta, de uma maneira não muito invasiva, enfim. Como é que isso, como é que tudo isso entra numa declaração? E sobre a questão do clima, ontem ou anteontem houve um anúncio da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, e Rússia e China já lamentaram publicamente. né? Agora, não, não, desculpe, não, não sei se o Brasil já emitiu nota sobre esse assunto. É, pode sair alguma defesa mais concreta do Acordo de Paris nessa reunião, já que houve essa, essa manifestação pública? Até porque a China sempre... sempre é, Não foi bem uma condição, mas sempre estabeleceu que havia uma importância de que os Estados Unidos entrassem também no acordo e mantivessem para não haver uma, uma desigualdade né, na adesão. É, isso pode entrar de alguma forma, ou fragilizando a adesão desses países ao Acordo de Paris, ou, pelo contrário, a declaração reforçando a importância de cumprir esses, esses acordos? Obrigado. Um, um, tanto quanto eu possa dizer hoje, como eu disse, a, a declaração está em negociação. Uh, tanto quanto eu possa dizer hoje, porque eu, a, a reunião de Sherpa Sequer uh, começou... Um, a declaração não se furtará, não se esquivará de comentar uma série de, de situações, inclusive situações regionais, como é de praxe, inclusive nas declarações de, de líderes. O teor exato da declaração nesses temas nós teremos de ver ao longo da reunião de Sherpas que, como eu disse, começa no dia 9. É óbvio que, na redação, na preparação desses parágrafos, o digamos o, o pano de fundo contra o qual se dá a, a cúpula é, é levado em conta, não é? é natural. De novo, me referindo, usando como exemplo o G20, é, infelizmente, mais de uma cúpula do G20 foi diretamente impactada por é, ataques terroristas que aconteceram no dia anterior a, a, ao início da cúpula, às vezes no próprio dia da cúpula. É, e a declaração não, não, não deixou de refletir de um modo ou de outro é, é, é, o, o acontecido. não deixou de refletir de um modo ou de outro o acontecido. Portanto, nós teremos, concretamente, nós teremos de esperar o desenrolar da reunião de Sherpas para que eu possa, para que vocês possam ver respondida essa pergunta no próprio texto. Infelizmente, não tenho como como antecipar. Algo similar vale para a sua segunda pergunta, sobre a mudança do clima. Esse é um tema, digamos, importantíssimo. Inafastável. A uh, decisão dos Estados Unidos de se retirar do Acordo de Paris não é nova, né? muito pelo contrário. Uh, o que aconteceu recentemente é a consequência uh, de uma decisão anunciada já há muito tempo uh, uh, decisão que já produziu os seus efeitos ou impactos sobre reuniões internacionais, sobre o texto, inclusive das declarações de outros foros nessa matéria, de novo o G20 é um exemplo claro, todos sabemos Osaka é um exemplo também recente em que dois parágrafos sobre mudança do clima estão lá, um que reflete a situação dos Estados Unidos outro que reflete a posição a situação dos demais membros do G20 não estou dizendo que na declaração do de Brasil haverá dois parágrafos sobre mudança do clima estou apenas dizendo que já isso já produziu seus efeitos né? uh, sobre, sobre o cenário internacional, sobre reuniões internacionais, sobre textos que uh, são adotados como resultado dessas reuniões internacionais, inclusive de líderes. Uh, a linguagem exata uh, ou o tratamento exato sobre o tema, de novo, uh, cai uh, um pouco. Uh, o que eu ia dizer é similar ao que eu dizia sobre o conjunto da declaração. Teremos um pouco de ver. É, como como uh, uh, as demais declara as demais delegações uh, um, uh, se posicionarão uh, se haverá uh, algum tipo de, de interesse em uh, um, ter um parágrafo mais vigoroso sobre sobre a mudança do clima ou não nós teremos de uh, de ver conforme transcorra a reunião de Sherpas Senhor Embaixador, mais uma pergunta. O senhor mencionou há pouco a questão do Conselho de Segurança, e tanto o Brasil quanto a Índia fazem parte do G4 e, portanto, levam a sério a sua candidatura para uma vaga permanente no Conselho, ainda que o chanceler, no começo do ano, tenha dito que essa não é mais uma prioridade da sua, da sua gestão. Esse assunto tem sido levado às reuniões do BRICS? Tem sido, foi ou será levado? E qual tem sido a reação dos demais países membros? Por favor. Esse tema é um tema importante, para todos os países que estão sentados à mesa, embora com posições diferentes, mas todos reconhecem a, a não só a importância do tema, como todos reconhecem a importância de conversar sobre esse tema no BRICS. E há conversas no BRICS sobre esse tema. A declaração dos de, de chanceleres em Nova Iorque, do Rio de chanceleres, numa reunião em que o tema é mais do que oportuno e devido, porque reuniões de chanceleres, tratou do tema, como vem tratando nos últimos anos. Uh, e será tratado de novo, ou, ou tudo indica que será tratado de novo na declaração de líderes. Né? Repito, uh, como nos demais uh, casos, exemplos, assuntos que nós mencionávamos, nós precisamos esperar a reunião de Sherpas para ver como uh, uh, concretamente os temas serão tratados. Mas é de se esperar que o tema seja tratado, Uh, na, também na reunião de na, na cúpula de Brasília e na declaração de Brasília. Uh, de novo, não estou dizendo que será, mas uh, não deve-se descartar que, se, que, que seja tratado. Uh, e, e saberemos ao final uh, da, da reunião de Sherpas e, na verdade, ao final da, da cúpula de Brasília. Né? Uh, qualquer coisa antes seria especulação. Mas, ou seja, em resposta à sua pergunta, sim, é, é, é a unanimidade que é um tema importante e a disposição de conversar sobre ele é, é, e se conversa sobre esse tema Qual é a, sua posição dos mais a posição dos países de todos os países membros é aquela é, ou, ou melhor dizendo o ponto de ponto comum é, o espaço de convergência sobre esse tema entre os cinco é aquele que consta o que está descrito articulado Uh, uh, exposto uh, no parágrafo respectivo uh, que consta das várias declarações. Uh, se você examinar o teor desses parágrafos nas várias declarações, uh, uh, ele não tem se alterado, a linguagem não tem se alterado. Portanto, uh, o espaço de convergência que hoje foi possível que hoje que tem sido possível encontrar é aquele, não diferente daquele. Uh, esse espaço se mantém, né? uh, nem para menos nem para mais de nenhuma das perspectivas, é aquele que se mantém.